E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titia trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu trago para vocês mais um vídeo de DD Tank Walker A segunda evolução, o da primeira evolução Vai estar tá no card do lado direito aí pra vocês assistir. Se você não assistiu, assiste lá porque tá muito top, mano Você vai entender o início da evolução até chegar nessa parte aqui, beleza? E lembrando bem que todos os dias vai ter vídeo aqui de DD Tank, Tank Walker O link dele tá na descrição se você quiser vir jogar um servidor junto comigo um, Vamos que vamos, né galera? E o Walker fez um vídeo aí que tá mostrando novos eventos aí, né? Pra você receber, é só vir aqui ó, em evento e colocou esse evento aqui de consumo. Um evento de lançamento, se você criar o certo criar a conta agora no serve. Um evento madrugadão um evento youtuber, que vai durar três dias, galera. Beleza? E tem essas coisas aqui que você consume. Atividades aí não serve. Fazendo PVP, tudo. Legal. Já vou vir aqui pegar as coisas dos eventos. Lembrando bem que só tem três dias, beleza galera? Essas coisas de aqui ó, arma do dragãozinho, mano, vou... e agora o papai vai estar com o cheiro bonito, gostoso, eita, papai, que tinha, dia tô falando, amiga, pega a visão, vou colocar já essa arpa aqui, ó, mais 12, hoje eu vou colocar, hoje eu vou dourar algumas coisas aqui, hoje essa evolução aqui vai render, pode... botar fé aí no bagulho que... render mesmo, beleza? Ó, só pega a visão agora, e aqui, ó, já subiu aí, 100, 133, k mas, ó, tem esse aí, que é muito top, tá por 7 dias, Coloca ela aqui também Vem aqui, ó ah, Esse aqui é pra borda, beleza, galera? Vai vir um pet aqui também Deixa eu ver aqui mais pra mim Ó, vem muita honra Vem o pacote XP Beleza, né? Deixa eu colocar Outro pet aqui Vou colocar na formiguinha Com licença, você me ajudou quando podia Vou restaurar ela aqui, ó. Beleza, vou colocar aqui na formiguinha 5 estrelas. GG, vou colocar aqui, ó. Escudinho, porque esse tá ligado, né? Escudinho da formiguinha também é boazado, fiote. Daquele modelo. E vamos dourar, né, galera? Vamos colocar gold aqui, já agora a arma. Vamos dourar. Vai dar sucesso aqui. Passei por mim também. Peguei algumas coisas aqui no consumo, né, fi? Beleza, Dorou, GG eu já vou vir aqui É um então, atributo que vai compensar no final das coisas, é, vocês vão ver O que mais que eu posso usar aqui Isso eu não tenho ainda nível Oficina não nada Vim aqui No momento vai ser isso né Eu vou poder usar a mais nova é a roupa mais, Não quer dizer, mais 8 a roupa e mais chapéu. Isso, o chapéu O bom ainda não dá pra ver não nível que tá 170k a ah, deixa eu ver veio mais alguma coisa aqui esse dragãozinho aqui galera e gato que morder 170k não mostra o dragão beleza vamos ver se tem alguma figura para ativar eu vou fazer já um pvp aqui para vocês beleza ah, esse aqui pra ativar e ó tem algumas coisinhas aqui era ativar no momento né eu peguei na distância galera a galera também me ajudou quero mandar um salve pros manos salve pro Zé Pequeno pro deixa eu ver a conta do Zé Pequeno eita pai tá top enfim tô... o que me ajudou na distância noa também me ajudou o mago tá bravo Hum, ok, alguém? E aqui? Não vou colocar aqui, aquele... é o nome desse negócio? Mas acho que é aqui, ó. Nossa, oh, que grande, mano. Fui do nível mais alto pra poder usar. Vou pra nível 30 aqui. 15. mais 15. Mais lá mais 15. Vai pegar um 31. Tá bem? Beleza, agora eu vou poder fazer algumas coisas aqui, galera. Com as pernas, primeiro os níveis. É, k já peguei. Fungura. é o que deu para mexer né pode vir aqui, eu peguei nas instâncias também vai ficar aqui esse eu vou colocar aqui ó vem boa beleza deixa eu ver aqui o que né é, dá pra fazer enquanto tem isso aqui né galera de revogar poder Vou tentar vacar aqui e já para. Oh, é uma complicação aqui nessa, né? Ah, o atributo é ficando legal, mano, por enquanto. Vamos ativar isso aqui. Beleza? Não tô usando a montaria, quando começa a usar? Hum, tô usando sim Enquanto vai ser isso que vai dar pra ocupar Tem nada pra ocupar o tempo Vou colocar o pet nível 1 aqui, tem um, na verdade um pvp e daqui não um tempo que trago vídeo de distância pra vocês eita agora tá bonitão hein aqui é bom nível 45 usar esses equipamentos vamos tirar um pvp aqui né galera Pra que seja preto, eu preciso colocar em servidores. Então, assim, 60 Se aqui, isso, 77, acho que ele pega. Ah, não, vai pegar, não. Foi efeito? É o efeito da arma, tá pegando de boa. Meio que a gente tem mandado. cara boa pra perto de mim Então toma, piano Será que o não é brabo? Olha o efeito, galera O efeito é top, hein, mano Segui alguns cuponzinhos aqui Fazer uns PVPzinho e No próximo vídeo eu adoro querer Já acabo de adorar as coisas Ou por querer As botaria Não quero ir Não, é, Fifi Mais um aqui peguei mais uns pãozinhos, da hora Eu só tomba esse cara mano Me arrumar um colar um melhorzinho uma roupa melhor Acho que pegou Tô ruim no PVP vou te falar um negócio Acho que agora, se pegar, matou. É, já é, daqui a travadinha e matou. Boa. Assim a gente consegue muito. Cupom, fácil é? Até mais animação pra poder fazer RP. Mas eu vou ficar com essa evolução por aqui. Então o vídeo vai ficar muito grande. Não sei se vocês assistem até o final. Então, quem assistiu até agora, comenta zero aí pra mim entender que você assistiu até o final. Não se esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Se inscrever no canal. E também, se eu puder, vir um membro aí pra poder ajudar a qualidade do canal. E é nóis, mano. Até o próximo vídeo. O link do Detanco Walker está na descrição. E falou, galera!